Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou demonstrar como montar o meu livro na oficina manual. Inicialmente, você pega a primeira tira, a segunda tira e a terceira tira. Pana tudo. Utilizo o grampeador e grampei no meio da marcação é só dobrar está pronto o mini livro vamos fazer outro pega a primeira tira a segunda nessa ordem aqui você pode verificar que tem uma ordem um dois três e quatro una tudo e grampeia ao meio os dobre e está pronto o mini livro. Obrigado.